Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. E no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês oito curiosidades aqui da Dinamarca. Gente, eu quero mostrar pra vocês também... Essa claquete que eu ganhei do meu irmão, é, ele tem uma lojinha online, então se vocês quiserem conhecer, o link vai estar aqui embaixo na descrição, ou então o Instagram deles, que vai estar tá aqui na tela, e vocês podem lá conhecer, é uma lojinha bem legal, com bastante produtos muito bacanas, assim então acho que vale a pena você dar uma clicada lá, e conhecer a lojinha deles, tá bom? Espero que vocês gostem e deixa aí nos comentários se você foi, se você conheceu os produtinhos deles e se você comprou alguma coisa, tá bom? Eu já gravei um vídeo é, das curiosidades aqui da Dinamarca, outras curiosidades né, daqui da Dinamarca. E o vídeo vai estar tá aqui em cima no link nos cards ou então aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aí você vai lá depois desse vídeo aqui e assiste o outro que tem mais curiosidades interessantes sobre a Dinamarca. A primeira coisa, assim, a primeira curiosidade que eu acho bem interessante aqui na Dinamarca é que os dinamarqueses, eles gostam de escuro. Eles gostam, assim, desse... Não do, da escuridão em si, né? Porque aqui já é um país bem escuro, eu já citei, já falei isso em outros vídeos. E os dinamarqueses, eles gostam de uma meia-luz, eles gostam sempre de um abajurzinho, de uma luzinha ali no cantinho, uma coisa assim, sabe? Dinamarquesa, ele não tem luz forte, ele não tem essas luzes, assim, na cara deles, em cima, assim, no teto... Eles geralmente têm umas luzes bem, bem assim centralizada naquilo que eles estão fazendo. Por exemplo, se eles estão lendo um livro, vai ter uma luzinha ali do lado. Se eles estão jantando, almoçando, sei lá, vai ter uma luzinha ali sobre a mesa. Então, assim, dinamarqueses, eles gostam de uma meia luz, de uma luz bem clarinha, de uma luz bem, bem que eles falam aconchegante, né? Que eles usam a palavra Hug, que é tipo. De, de aconchego, de estar tá ali num cantinho gostosinho, né? Então, eles não gostam de luz forte luz na cara deles. A gente não gosta muito, a gente enche a casa de luz, a gente bota a luz pra todo canto, que os dinamarqueses até estranham se eles vêm aqui pra casa. Então, eles veem luz, né? A luz na cara deles de qualquer jeito. Então, você que vier, vier pra cá ou for convidado pra comer a casa de alguém, já repara que as luzes são sempre assim, bem pouquinha, bem... bem Meio escurinho assim. Você vai ficar sentado ali no sofá, num aconchego mais escuro. Então, já fique preparado para isso. A segunda curiosidade que os dinamarqueses gostam muito é esses docinhos, essas balinhas, sabe? Fine, é, que vende no Brasil. Aqui, você vai nos mercados, é, nas lojas, em qualquer lugar que você vai, vende muito dessas balas. Elas são sortidas ou às vezes das mesmas, às vezes tem é, assim para você ir, ir pegando e pesar, né? Sempre tem o um lugar ali para você pesar as balas, então você escolhe a que você quer e aí você é, come as que você gosta. Os dinamarqueses gostam muito de comprar essas balas, é, as crianças amam, né? Claro, eu também gosto bastante é, dessa bala que eles comem aqui. É, algumas, claro, eu não gosto, porque é um gosto bem diferente, que é o Lacris, né? Que é o licorice, eu não sei como que fala, acho que é assim. É, eles, é uma bala preta, que eu acho que eu falei no vídeo anterior das curiosidades, eles gostam muito dessa bala e, geralmente, ela tem de vários jeitos, com sal, mais forte, mais fraca, com chocolate. Eles sempre têm dessa bala, então, eles sempre pegam dessa bala, eles comem sempre. E você encontra em pacotinho fechado, essas de pesar, em todo lugar você encontra esse tipo de bala. E uma coisa que eles fazem muito é comprar na sexta-feira à noite, principalmente para as crianças à tarde, quando vão ao mercado, eles compram e aí as crianças vão comendo, né? Durante o final de semana, assiste TV comendo dessas balas. Eles comem muito e é acho que um dos países que mais comem desse tipo de bala é aqui na Dinamarca. Então, é, se você vier aqui, você vai ver que essa bala, essas balas, né, você encontra em qualquer lugar. Uma outra curiosidade é os casamentos aqui. É, os casamentos dinamarqueses, eles seguem tradições. Então, um casamento dinamarquês bem tradicional vai seguir todas as regras daquele, daquele dia né, especial. Então, vai ter a cerimônia, aí na saída eles vão jogar arroz, acho que tem um laço, um negócio que coloca no chão... Aí tem, joga arroz dentro do carro dos noivos, coloca latinhas penduradas no carro. Depois que acaba a cerimônia tudo, você vai para uma festa. E um casamento aqui, é engraçado que eu fui em um casamento bem tradicional e as pessoas vão com uma roupa na cerimônia e quando chegam na festa, elas trocam e colocam outra roupa e aquela roupa é mais chique. Por exemplo, elas nem estavam tão chiques na cerimônia, mas... Na festa, as pessoas trocam de roupa, né, no caso desse casamento, não sei se são em todos assim, mas nesse casamento que eu fui, as pessoas trocaram de roupa, estavam bem mais chiques, com vestidos mais de gala, com os homens com camisa e gravata, então eu achei super interessante, porque na hora que chegou na festa, eles trocaram de roupa, bom, eu nem sabia disso, então eu nem troquei de roupa, eu fiquei com a mesma roupa, o Simon nem me contou, e ele também ficou com a mesma roupa, enfim. E as festas, elas são longuíssimas, tipo, com muita homenagem. Aí é primo, é tio, é pais, é avós. Sempre vai ter alguém que vai dirigir essa festa, né? Por exemplo, ela vai, vai falar, ah, agora é a hora dos pais da noiva com a homenagem. Aí os pais da noiva vêm e falam, é, falam alguma coisa sobre a noiva, sobre o noivo. E às vezes são longos discursos, sabe? E demora, e eles brindam várias vezes, fazem o Skoll, né? Que, que é o, os brindes, quando a gente fala tintinho, saúde, eles têm o jeito deles aqui de falar. E aí eles brindam toda hora, aí os noivos, quando eles batem, né, os talheres no prato, os noivos precisam é, subir em cima da cadeira e se beijarem na boca, e aí quando batem os pés. Né, no chão, os noivos precisam ir debaixo da cadeira e se beijarem debaixo da cadeira não, debaixo da mesa se beijarem, eu e o Simo nós fizemos isso mas algumas coisas assim no nosso casamento foi bem diferente mas teve alguns discursos algumas pessoas vieram com alguma homenagem e é assim os casamentos aqui e durante isso vai servindo o, a entrada o prato principal os casamentos chiques né e aí vem a sobremesa, e tudo isso vai rolando enquanto é, as pessoas também vão discursando e falando aquilo que elas querem falar. Rola depois, no final de tudo, é, no casamento que eu fui, rolou também uma festa, né, com DJ, com dança, com música, isso foi bem, bem tarde mesmo da noite já, e aí foi a hora que a gente começou a dançar e se divertir, o pessoal começou já tava bebendo bastante, o pessoal começou a ficar mais alegre e tudo, eles contrataram tipo um, esses carrinhos de cachorro quente, que eu falo no outro vídeo como é o cachorro o hot dog daqui, né, e eles trazem esses carrinhos e as pessoas vão comendo ali na madrugada, né, porque o, o jantar foi servido um tempão atrás, as pessoas dançaram, cantaram e fizeram um monte de coisa, e aí eles, para fechar a festa, né, do casamento, eles trazem esse... algum alimento, né, pode ser outra coisa também. Nesse casamento, foi um trailer de cachorro-quente, e aí eles serviram cachorro-quente, hambúrguer, pra quem tava ali na festa. Então, eu achei bem legal, né, porque o povo não saiu com fome do casamento, do final da festa, e aí a festa acabou e o pessoal foi embora. Outra curiosidade que eu acho bem interessante, que... Não sei se tem outros lugares, mas eu acredito que sim, porque eu já ouvi experiência de outras mães, mas se você souber também, deixa aí nos comentários. É, é o jardim de infância, as escolinhas aqui, as creches, as crianças brincam lá fora, no, no, no parquinho, né? No jardim da escola, o tempo todo. Por exemplo, as crianças aqui, elas brincam, não importa o tempo, não importa se tá nevando, se tá chovendo, se tá ventando. O que for, se tá calor, se tá frio, aqui a, nas escolas, nas creches, na, no jardim de infância, você sempre vê as crianças brincando do lado de fora. Então, elas colocam as roupas delas, né? Jaquetas, as roupas de frio, roupa de, que não molha, né? Impermeável, essas coisas assim, e elas brincam do lado de fora. Não importa o tempo. É, no Brasil não, né? Se chover, ou se tá chovendo muito, se tá muito frio, geralmente a gente não deixa as crianças brincarem do lado de fora. Elas ficam mais ali nas salas e tudo. E aqui não. Aqui, o que eu reparei, pelo menos na escolinha que o Isaac vai, eles não ficam muito dentro da sala de aula, né? Dentro da salinha deles. Grande parte do dia eles realmente ficam lá fora, brincando no parquinho, na terra, é, na varanda... Não vejo as crianças ficarem na salinha. As crianças da creche, né, que é a idade do Isaac, elas ficam ali na salinha por um pouco mais de tempo, mas também aqui não, não tem essa. O Isaac, eu chego lá, muitas vezes ele tá brincando na areia, e ele tá todo cheio de areia, no frio, mão gelada. Ele tá com touca, tá com roupa especial, mas mesmo assim, né, você... Tá no frio e aqui eles não se preocupam com isso, não ligam muito e aqui é assim, porque o tempo aqui é frio, o tempo todo chove muito, tá sempre nublado, é sempre escuro. Se as crianças ficarem o tempo todo do lado de dentro, elas nunca vão brincar lá fora, então o melhor é deixar brincar, não importa o tempo, então é algo que eu acho bem, assim, diferente é, da, da nossa cultura brasileira. Outra curiosidade que eu acho bem interessante, que eu vivenciei, né? Que eu vivencio aqui, é quando você vai, tipo, num pra natação. Você vai pra um lugar onde tem piscina aqui, e lá você tem que tomar ducha e tudo, como no Brasil, né? Antes de entrar na piscina, você tem que, né? Lavar o corpo, tirar lá a nhaca que você tem. Mas aqui é muito engraçado que você toma um banho mesmo, antes de entrar dentro, antes de entrar lá na piscina, então ali naquela, no vestiário, né, é, você vai no chuveiro, tira toda a sua roupa e toma banho antes de colocar o seu maiô, muitas das pessoas molham o maiô ali, lavam o maiô embaixo da água também e depois que coloca ele, então assim, eu achei algo bem interessante, achei engraçado, porque tipo, a primeira vez que eu fui aqui na natação, eu tava grávida, eu fui fazer natação é, com mulheres grávidas. E eu já, na realidade, já fui com o meu maiô. Porque eu falei, ah, já vou quase pronta, né? Pra chegar lá num... Não me atrapalhar toda, então já vou com o maiô. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu vi que você tinha que, na realidade, tirar o maiô e se lavar pra poder entrar na piscina. Então, foi engraçado ao mesmo tempo e eu fiquei meio assim com vergonha, né? De ficar peladona ali na frente de todo mundo. Depois, a segunda vez, eu já me acostumei e assim... As outras vezes eu vou, fico peladona lá também, não tô nem aí, é isso, gente. Mas é, é algo que, que é assim aqui. Então, se você for numa natação aqui, num clube, em algum lugar, já vai preparado lá de ver o povo pelado, ou você não precisa ficar pelado, né? Mas é, você vai ver a galera toda lá peladona. <risos> Outra curiosidade aqui é o Natal. Gente, o Natal dinamarquês é todo ano a mesma coisa. Eles só mudam o ambiente. Por exemplo, se, é hoje, se esse ano foi na minha casa, o ano que vem vai ser na casa da minha cunhada se, ou da minha sogra. Então, eles só mudam o lugar. Mas, eles seguem as tradições todo ano do mesmo jeito. E todos os dinamarqueses fazem da mesma forma. Eles fazem a mesma coisa todo ano. Eles comem a mesma coisa todo ano. Por exemplo, todo ano é pato, que foi até uma receita que eu e o Simo fizemos, né? Vai estar aqui em cima nos cards. É o pato assado no forno, com os acompanhamentos. E uma carne de porco também, geralmente eles fazem esses dois tipos. O, o, a carne do pato e o porco. E eles comem esse mesmo prato todo ano. É feito do mesmo jeito, da mesma forma. E é assim que, que faz. Os acompanhamentos também são iguaizinhos. E a sobremesa também... É igual. Todo ano é um tipo um arroz doce. E aí no arroz doce eles colocam tipo umas amêndoas. Bem cortadinhas. E só tem uma amêndoa inteira. Então a, a, aí eles vão comendo toda aquela sobremesa. E geralmente eles tentam comer tudo. Quem achar a amêndoa inteira é, daquela sobremesa vai ganhar um presente. Então assim, todo mundo faz isso também. Eles também já acho que falei isso no outro vídeo, que eles dançam em volta da árvore de Natal, e aqui eles dão muito presente, aqui não tem tipo um amigo secreto, que a gente dá um presente só e ganha um presente só, aqui geralmente a gente dá presente pra todo mundo e geralmente todo mundo dá presente pra nós, no caso, né de pessoas como nós, assim que não tem muito dinheiro a gente prefere ficar fora dos presentes, não receber e também não dar e o que decidimos é só dar presente pras crianças, e a gente dá um, um presentinho pras crianças e, e fica por isso mesmo. Então é algo que eu acho bem, assim, interessante, mas se você passa o Natal como né, uma pessoa de fora, passa o Natal todo ano assim, você meio que enjoa. Mas eles não enjoam não, Para eles é assim mesmo e tá tudo certo. Ainda bem que o ano passado eu passei Natal no Brasil e foi bem diferente. A nossa cultura realmente, lá em casa, é bem diferente da daqui. Mas a gente comeu pato, porque o cimo estava com a gente, ele quis, porque quis fazer o pato. E aí, nós comemos é, pato no Natal do ano passado. <risos> Outra curiosidade, se você for colocar seu filho na escola, principalmente no jardim de infância ou na creche, você não pode simplesmente, ah, deu alô louca em você, seu filho já, já entrou na idade, você começou um trabalho... Ah, vou ali na escolinha e vou pôr o meu filho na, na creche. Gente, aqui não funciona assim. Aqui tem uma lista de espera de, assim, muito tempo. Por exemplo, quando eu engravidei, o Simon já ligou lá na, na creche e falou assim, olha, minha esposa tá grávida e a gente vai querer colocar o nosso filho aí na escola e é, aí na creche, né? Jardim de infância também, né? Que é, é, é uma creche e jardim de infância ali junto. Eu já quero... É, entrar na lista de espera aí da, da creche porque depois de um ano né que ela que meu bebê tiver um ano a gente vai querer colocar ele é um pouquinho antes a gente que decide também quando a gente quer colocar mas a gente já entra na fila de espera e aqui é pago é particular a, a creche o Jardim de infância você tem que pagar as outras é, né escolas assim pré-escola e tudo já não precisa pagar o governo mesmo que paga os estudos, daqui da, da criançada, mas é, a creche você tem que pagar. Então, a gente tá pagando a creche aqui do Isaac. Mas eu achei bem interessante que a gente teve que entrar numa fila de espera bem antes. E se a gente falar que não quer, a gente perde e depois vai demorar um tempão pra gente conseguir a vaga de novo ou conseguir a vaga em outro lugar. Então, se você pretende um dia colocar seu filho na creche ou tá grávida ou tem planos, já... Já, já entra na lista de espera logo sem engravidar ou fazer alguma coisa, porque vai demorar. Não tem como você chegar lá e falar que você precisa pôr seu filho na escola. Não vai ter vaga, eles vão falar que não dá. E se você for em outro lugar, é a mesma coisa. Então, você precisa sempre entrar numa fila de espera. E pode acontecer também em escolas. E também acontece, por exemplo, nessas escolas internatos que eles têm muito aqui, né? Que as na hora que as crianças, na hora que os adolescentes chegam ali entre a idade de 16, 15 a 16, 17 anos, eles entram numa escola tipo é antes do colegial e aí eles fazem, ficam um tempo nessa escola, e eles fazem várias atividades, mas eles moram lá. Algumas dessas escolas também precisam entrar numa lista de espera, então se você tem planos você geralmente precisa ligar, conhecer o lugar e entrar numa fila de espera. Mas pode acontecer de ter a vaga ali. Mas em creche e jardim de infância, sempre vai ter lista de espera. Então, já fique ligado nisso. Outra curiosidade que eu acho bem interessante é que aqui na Dinamarca, as coisas, os eventos, eles não são marcados por dia ou por mês. Eles são marcados por semanas. Os dinamarqueses, eles marcam os eventos, por exemplo, falando, ah, na semana 15 vai ter é, um evento tal. Na semana 25, vai ter um outro evento. Na semana 36, vai ter é, um acampamento. E é assim que eles marcam os eventos deles... ou as atividades, ou sei lá o que for. Eles marcam o número da semana, na realidade. E não o dia da semana ou o dia daquele mês... Mas, geralmente, eles falam o número da semana. E eu achei bem interessante. E eu aprendi aqui, né, que é, o ano tem 52 semanas, que eu nunca tinha reparado nisso, porque eu nunca tinha contado as semanas do ano. Não sei você, mas... Desculpa, gente, se eu fui um pouquinho lerda nisso. Mas é o que aconteceu comigo. E é aqui que eu aprendi isso. Que é, aqui eles marcam as coisas contando com números das semanas. O Simon falava para mim, ah, na semana sei lá, 18, nós vamos num evento. Aí eu ficava, mas que dia que é? Aí ele, não, uma semana 18. Eu assim, mas é que dia? Porque é o jeito deles. Aí eu falei, mas por que vocês não falam dia em vez de falar semanas? Aí eu sempre falo, ah, é assim, aqui sempre foi assim, vocês nunca fizeram isso? Você não sabe quantas semanas tem um ano? E essas coisas assim, porque ele é dinamarquês, né, e ele sempre aprendeu a fazer as coisas contando semanas. Só depois que eu fiquei grávida que eu aprendi mesmo a contar as semanas. Porque antes, quando a pessoa falava ah, quando eu perguntava ah, você tá com quantos meses? A pessoa falava, ah, tô com 16 semanas. Aí eu ficava lá com ponto de interrogação e falava, ah, ok. E 16 semanas, eu tinha que contar, né? Quantos meses são. Então, assim, hoje... Eu sou um pouquinho mais rapidinha nisso, mas eu era bem lerda. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, com essas curiosidades aqui da Dinamarca. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, de fazer tudo o que precisa ser feito aqui no meu canal pra ele crescer e pra gente continuar aí é, é, gravando vídeos e fazendo conteúdo pra vocês, tá bom? Obrigada é, por assistir até aqui e um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!